Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Pra cansa toda se inflama, mas a bruta campeão, na força de uma raça, na luta já vencida, ergamos sempre uma taça, pra grande e fiel torcida. Bragantino melhor, primeiro em emoção, no campo é o maior, arrebenta coração, defesa bem guardada, a arte no meio do campo, velocidade no ataque, e a bola entrando no canto, olé olé olé olá uma massa bruta só joga pra ganhar vamos lá rapaz vamos lá menino venham vamos todos futebol é bragantino vamos lá rapaz vamos lá menino venham vamos todos futebol é bragantino